Percurso profissional. Eu, quando estava no terceiro ano do curso de cirurgia fui assediado por dois professores, tive que escolher de moeda hora e acabei, em vez de parar em recursos humanos, vim parar uh, uh, depois indiretamente ao mundo das sondagens. E por cá persisti, fundei esta empresa, uh, que depois, mais tarde, foi adquirida por uma multinacional em uh, the meantime, pelo meio, há 20 anos de aulas de tudo e mais alguma coisa, uh, hoje um bocadinho mais gasto, reservo-me para algumas sessões, uh, não para todas, uh, porque de facto é, por um lado intelectualmente é estimulante, mas por outro lado é exigente e é, e é mais enfim, puxa mais por nós. Um, e portanto sou, há 12 anos fundei com esse meu professor da faculdade esta empresa, a Metris. depois mais tarde ele saiu, eu acabei por ficar como diretor-geral estou incorporado numa multinacional que é a GFK a GFK tem várias unidades de negócio um, nem todas tocam o mundo da televisão a mais conhecida e aquela que faz mais sentido é a GFK que produz os dados das audiências, não só em Portugal como noutros países a empresa de que eu sou diretor-geral integrada no grupo GFK é aquilo que se chama uma empresa Tradicional de serviços ad hoc, isto é, muito customização da solução em função das necessidades de informação. O mundo da televisão, por razões várias, quer seja por um lado a história das sondagens leias eleitorais, políticas, onde nós sempre tivemos um footprint muito forte, aliás foi assim a gênese da empresa, portanto nós aparecemos em 93, até deu origem a um boneco curioso, que era o Hermann José, chamava-nos a Tetris, não é a primeira, na primeira provisória eleitoral que fizemos para a SIC. Depois, por razões de afinidade com, com pessoas, com conteúdos e com clientes, fez com que eu tivesse sempre aqui uma aproximação ao meio, digamos assim, da televisão, é esta a minha história. Mas de facto tenho outras áreas ou de interesse, ou de especialização, se quiseres, pronto. Eu acho eu acho que, as, as assim, de repente, é difícil fugir a dois momentos uh, marcantes, digamos assim, do impacto da, da digitalização uh, e, e de certa forma como é que isto afetou o mundo da mídia. Eu diria que a primeira grande questão foi, e dentro da digitalização falo simultaneamente do aparecimento ou do amadurecimento e da relevância relativa das redes sociais e de canais de comunicação ou de modelos de canais de comunicação com o consumidor que passam fora do circuito tradicional e esta comunicação coloca sobretudo do lado da publicidade do marketing e das marcas, ou seja, as redes sociais aparecem, elas têm um, inicialmente um propósito, encontrar velhos amigos, o Facebook, Instagram e outros da vida tentam monetarizar neste esforço, são canais privilegiados para as marcas comunicarem, e começas a ter um primeiro grande boom de boas narrativas de sucesso, de eu fiz publicidade nas redes sociais, ou fiz, enfim, fiz ações nestes meios e elas resultaram. É curioso, porque tens aqui uma correlação inversa entre aquilo que nós chamamos de os canais geridos ou a propriedade, digamos assim, das marcas, e os que não são propriedade das marcas. E a verdade é que quanto mais as redes sociais se afirmaram e cresceram, simultaneamente os, os, os websites das próprias marcas definharam. Ou seja, muitas marcas hoje têm websites uh, que são basicamente monos, estáticos, e que estão lá porque têm, têm que dizer que estão. Portanto, esta é um primeiro, uma primeira dimensão. Eu acho, como sempre, as pessoas do marketing, e bem, reagem muito atrás de fenómenos de moda, ou seja, de novas oportunidades de comunicar. Há uma pressão do ponto de vista do investimento no sentido de maximizar os ERPs, ou se queres, os pontos de contacto com o consumidor, e em consequência disso gerar relevância para a minha marca, e depois mais tarde, no funil, digamos assim, fazer conversão para o consumo. E, portanto, há uma parte do dinheiro que, mundialmente, começa a ser canalizada para estes meios, para estes suportes, que, entretanto, ao longo destes 10 anos, têm declinações novas, já tens os influentials, ou os influencers, desculpa, uma série de pessoas que aparecem e que uh, são vistas como uma oportunidade por via das redes sociais de fazer promoção dos teus produtos e serviços. Uh, e este desviar deste dinheiro dos, do meio tradicional traz uma primeira, vamos lhe chamar, o primeiro embate sobre aquilo que são, os, por exemplo, os canais de televisão, jornalistas. Portanto, o bolo do investimento publicitário não cresce, ou mesmo que cresça, há uma parte que começa-se a falar de vou meter o dinheiro na internet. Não é? coisa. Ah, eu vou, agora vou começar a fazer aqui uh, marketing Digital e vou para outros caminhos. Depois, eu creio que não podemos fugir àquilo que se calhar tem 5, 6, 7 anos, que, que é o, o streaming, não é? O streaming, o aparecimento do streaming e o impacto que o streaming traz. Portugal já tinha algumas especificidades enquanto mercado, um peso relativo do cabo alto, uma oferta muito poderosa do cabo em quantidade e qualidade. Às vezes o, o, em Portugal não se tem a noção, comparando com mercados como Espanha, o quanto nós somos sofisticados na oferta por via de termos três operadores que souberam praticamente, digamos assim, maturar muito cedo e ao limite o mercado daquilo que é hoje uma oferta integrada via cabo, não é? Porque, repara, não tens a mesma coisa que acontece noutros países. Se calhar a dimensão do mercado também ajudou, porque tens o um, one-stop-shop, um, um, um, um, um quer dizer, que consegues ter por via de um operador praticamente todas as ofertas que te interessam, e noutros mercados és obrigado a acumar subscrições ou ir à procura desses conteúdos de outra forma. O streaming começou também como um fenómeno de moda, não é? Netflix, já foste a Netflix, já tens, não não, não sei o que é. Pá, e é um tsunami no sentido em que ele a marca neste caso, mas também os efeitos dominou porque o mercado mundial do streaming está em grande ebulição, confusões com a, a Disney, a dizer Eu Também Quero, e, e os HBO, e, e ainda tens algumas limitações da Disney, por exemplo, dois ou três conteúdos que estavam bloqueados para, para, para Portugal, acabou de libertar agora, séries que estavam nos Estados Unidos, e isto traz com, com ele, novamente, se quiseres, em termos do, do panorama audiovisual, mais uma pressão adicional. O, um step back nisto foi claramente a pandemia, porque permitiu fazer crescer auditórios e, portanto, o consumo de televisão, which is good, which is fine. Uh, agora, a questão é saber, no meio desta combinação toda, como é que vai acontecer no futuro imediato. Eu acrescentaria uma ameaça, supostamente, que não sabemos bem em que é que ela vai resultar, mas que será um os, os multiversos, ou seja, os universos multiversos podem, porque têm ainda uma especificidade, que é um consumo nada e que, portanto, ah, não te permite o multitasking, tu começaste a ter fases em que os miúdos com facilidade, e fazem, no em minha casa eu noto isso, estão vendo estão no Instagram, estão no telemoto, estão a televisão, fazem três coisas, mas o multiverso pode representar uma inversão antes a tua share of attention, pode estar exclusivamente sobretudo as combinações com soluções de IVR, de... de realidade virtual, onde tu basicamente tens uma, uma experiência imersiva, realidade aumentada e tal, e de repente pá, desligas de, de tudo e mais alguma coisa. Ou seja, das três horas que passas no Instagram, passas a alocar duas e uma, vais para uma, para uma experiência imersiva. Eu sei que parece assim, uma coisa muito ficção científica, mas é literalmente isto está a acontecer no mundo. <risos> Faltou dizer que, no meio das redes sociais e tudo o que eu referi, falta, falta falar da plataforma grossista, que tem um contributo muito especial para esses fenómenos, que foi, inequivocamente, o YouTube. É verdade que depois os TikToks permitiram a continuação da história da narrativa, mas o que é o YouTube? O YouTube começou, ou é, quer dizer, é uma plataforma grossista, onde tu tens, again, a One Stop Shop, onde podes ir buscar conteúdos, Uh, razoavelmente bem martizado no sentido em que se reparares não é tanto pela plataforma, é porque quem lá coloca os seus conteúdos pedem sempre para subscrever-se, porque há ali um esforço na tentativa de, de manter uh, a fidelização dos consumos porque é um grossista tão grande, é quase como entrares num Walmart não sei, com 25 mil metros quadrados. Epá, tu só leves um carrinho, tu não uma altura o carrinho, estás sem tralha, e ainda não passaste por metades lineares. E, portanto, este é um problema, então tens ali uma série de fatores que te tentam captar a atenção. e Eu acho que os miúdos... Acho que há aqui uma coisa admirável, é verdade, que é a democratização. Não sabemos o que pode acontecer a seguir. Normalmente, quase como nos ciclos económicos, tens ciclos de contração e, e de crescimento. Uh, e, e nestes fenómenos há sempre círculos ou, ou se quiseres, ciclos em que tens a fragmentação e depois tens a concentração. Como é que se vai gerar, algures no tempo, uma concentração perante esta fragmentação brutal, eu não sei. Uh, mas dir-te-ia que, uh, neste momento, estás perante uma, uma incrível fragmentação, e, portanto, podes ter um miúdo epá, no país menos menos imaginável que começa a fazer qualquer coisa e de repente é viral e depois muitos vão atrás e vêm eu acho que ainda falta se quiseres uma uma, uma análise de natureza científica ou se quiseres uh, quase uh, uh, e, como dizer com, quase que reescrever as, as boas práticas para persistir no, neste modelo de relevância porque os próprios alguns deles não sabem porque de repente são fama são fama e são conhecidos e depois deixam de ser às vezes replicam modelos que de tão gastos porque se copiam uns aos outros. A inovação é sempre um, um tema estressante, não é? Eu lembro dos meus filhos verem o pai e depois o PewDiePie fazia umas coisas, mas depois começou a fazer outras coisas quaisquer. Já está ali um esforço de inovar e esta inovação pois faz com que os youtubers portugueses copiassem aquilo que eles faziam. Portanto, tu vais saltando de gaming para joking, vais pranking, and so on, and so on. mas para ali atrás de... Agora... Uh... Isto também só foi possível porque houve um grande salto do ponto de vista tecnológico, onde o do-it-yourself hoje é uma coisa francamente mais, mais acessível, não é? E portanto, aí as empresas que constroem, desde logo o telemóvel, não é? O próprio telemóvel hoje, com uma qualidade de captação de imagem, permite-te começar a fazer coisas que se calhar há 10 anos eram mais difíceis de tu imaginares. Portanto, o, o, a consequência disto é como disse, não, não, não sei responder, sei que ela é super interessante nesta lógica. Já agora uma coisa engraçada, há, o, o, já não me recordo o nome, mas há um momento ali, há 15 anos sensivelmente, onde um dos filmes que faz maior furor, é um filme de uns miúdos que estão numa casa filmado nos Estados Unidos, uma produção de 25 mil dólares e que tem receitas absolutamente alucinantes. Quase como se o, houvesse da parte das pessoas alguma nostalgia de uma produção não oleodesca, entendes? E eu acho que tu passaste um bocadinho por isto, e agora estás a ver uma coisa curiosa, pelo menos o que me era agora ainda só, não é agora, muito no registro pessoal, que é, eu vejo cada vez mais as produções de pequenas coisas em Instagram, e em YouTube e em TikTok, aquilo é quase desco Quer dizer, eu vejo coisas que só me pergunto: bem, estes, estes tipos devem ter, cada, cada vez que uma miúda desfila, que um tipo salta para dentro de um carro num truque de magia, que deve ter um staff de apoio, que é assim uma coisa indescritível, entende? Mas calhar não, mas é a minha primeira sensação: isto, isto é tão bom, isto é tão bem feito, tem uma qualidade de captação de imagem, de edição e de montagem, que eu só me pergunto: oh meu Deus. Uh, uh, já estamos aqui numa hiper profissionalização da qualidade do produto que é oferecido, entende? De conteúdo, isso é inequívoco, é tudo No pináculo, no Olimpo dos. dos, dos se quiseres do romper com isto, és o Joe Rogan, não é? Que é uma coisa absolutamente pá, no fundo é um podcast, mas é um programa de televisão tem não sei quantos milhões de, de visitas e milhões de subscritores, e uma discussão imensa sobre o Spotify e as compras dos direitos, e, e chegas ao fim, eu acho que estás sempre num tema que é a relevância daquilo que tens para dizer ou daquilo que tens para contar. E portanto, o Joe Rogan é irrepetível, porque passa muito por ele, por aquilo que ele conseguiu construir como imagem dele próprio, Portanto, um desalinhado um pensador desalinhado uh, que procura a uh, informação em profundidade quando prepara uma entrevista e que vai à procura de qualquer coisa que seja uh, para fora dos cánones tradicionais. Não é? um, portanto, eu acho que essas boundaries, esses limites não existem. O desafio é, para quem ambiciona e para quem tem a vontade de o fazer, eu noto muito isso na interação com alguns miúdos que falam comigo, quer seja porque temos umas aulas na Católica, quer seja por miúdos que se candidatam à empresa, ou filhos de amigos, uh, a ideia da comunicação por via da imagem é de facto um, uma questão pre quase presente, permanente na vida deles. Acho que... Um, nós nunca tivemos uma capacidade de gerar, nomeadamente do ponto de vista de ficção, tantas e boas ideias. Uh, Voltamos sempre ao mesmo, é um estudo de compreender no final o que é que é viral e o que é que não é, e o que é que faz com que uma coisa se torne viral. Há coisas que tu sabes como é que se tornam virais, não é? A nudez, é pá, o disparate, uma série de coisas. Mas tudo o que fora disto, e que tudo duvida, o incidente que o Will Smith, as primeiras reações, não, aquilo foi simulado, porque era a presunção normal, de ser de até um estado já pode ser muito provavelmente uma coisa, há um princípio de desconfiança de que isto está... Uh, eu acho que aí, aí sim haverá, diria eu, um dos grandes desafios que é tanta gente com muito boas ideias e como é que no meio dessas boas ideias quais é que pegas, quais é que produzes e não. Que eu acho que isto vai acontecer, um dia vais ter uma série os que os medos fizeram e de repente toda a gente vê aquilo. E depois voltamos ao mesmo, mas o que é que fez com que isto fosse viral? Foram os protagonistas, foi a história, foi a maneira como eles tentaram, todos eles... Porque tu repara, todos os responsáveis de marketing digital que tu tenhas com quem falas todos te vão dizer o mesmo. Que têm uma série de ferramentas de maximização e de colocar uh, uh, o vídeo em primeiro lugar no YouTube ou whatever. Não, não, não. Isso é tudo verdade, mas não te gera automaticamente relevância. E tanto há uns que, por uma razão qualquer, funcionam muito bem e há outros que têm uma de e não saem dali. Entendes? Eu, eu acho que não é fácil para o um mercado, porque acho que a dimensão do mercado e com a, com a forçosa repartição do bolo de investimento publicitário por múltiplos uh, soluções, digamos assim. Uh, e, e repara, não falámos sequer ainda das ferramentas, tu vais ter agora aqui a questão dos cookies, vais ter. Vais, ou seja, com a mudança do paradigma dos cookies, vais, vais ter um enorme investimento na tentativa de uh, criar comunidades que estão relacionadas contigo e que te permitem adquirir conhecimento sobre o teu consumidor. Mas não falámos disso, quer dizer, tu hoje eu tenho, vou ao, não, não vou ao mercado, quer dizer, algumas das pessoas que trabalham aqui e outras que já cá trabalharam são com, fortemente assediadas para irem para o mundo dos analytics e para o mundo de em nome das marcas. E aí é sempre as entidades financeiras, as seguradoras e tudo mais, a chamarem estes miúdos, Porquê? porque eles têm, de facto, são owners de plataformas e de, e de bases de dados que lhes permitem estabelecer uma relação de proximidade supostamente com o seu consumidor. E, portanto, estar ali numa, na, na, nesta lógica de... Eu, eu, eu, eu tenho que tentar comunicar com esta gente de uma determinada maneira, e conseguem-no, né? porque têm supostamente os, os meios para poder fazer, e portanto... Uh, que é, se quiseres, o terceiro pilar do impacto digital, que é a capacidade das marcas, elas próprias estabelecerem uma relação direta com os seus consumidores ou com os seus clientes. E, portanto, um, com esta repartição do, do investimento, eu acho que os FTAs, os canais generalistas têm um desafio, que é, obviamente, a partir de uma... Se quiseres, tens ali um corte etário que é crítico, onde ainda tens bons hábitos, chamemos assim, de consumo dos conteúdos generalistas, e tens o admirável mundo das gerações mais novas que são desafiadas a ver outros conteúdos, e portanto vão para os streamings, vão para o cabo, and so on, and so on. Portanto, a cabeça da avestruz, aquilo que aparenta ser a cabeça da avestruz, é um esforço da parte deles, entendo eu, ou assim eu o interpreto, mais os dois, mais que quiseres se e menos, como o Zé Fargoz dizia bem, eu não tenho tanto esses constrangimentos, Uh, tem-no sempre, mas não da mesma forma é uma tentativa de securizar territórios, ou seja estamos numa fase em que em teoria o auditório pode diminuir e portanto o que é que eu consigo fazer para manter relevância e ter estas pessoas a consumir os meus conteúdos o target é, tendencialmente é desenhado em função daquilo que são as características de quem vê televisão generalista agora, o que é que nós sabemos e o que é que as audiências nos dizem sempre over and over and over uma coisa notável que é se tivesse um bom conteúdo as pessoas voltam logo, o problema é o que é um bom conteúdo, ou seja, onde é que está o gancho o que é que faz com que as pessoas por uma razão qualquer uma parte do auditório volte à televisão generalista porque ouviram falar no trabalho porque era o Bruno Carvalho que estava no, no reality show e que deu um beijo de uma certa maneira a uma suposta ou oh, futura noiva, eu não know. Uh, esse, são esse tipo de coisas tu viste que a Cristina disse, para mim a aposta ou oh, primordialmente o que as pessoas nos estão a dizer é que os reality shows são o caminho o reality show é uma forma uh, que começou por ele, ele próprio ser um género e hoje é uh, mais um braço daquilo que tu entendes que é o que as pessoas fazem ser das redes sociais. O que é que uma pessoa faz na rede social? Uh, faz o seu minuto de fama, que não é, mas que são 100, 150 likes que tem e os amigos dizem, pá, estavas na praia não sei fazer o quê. Que é um bocadinho essa tentativa tímida de pronto, não vou pôr uma casa com uma série de gás, não vou casar com um agricultor mas vou fazer qualquer coisa nas redes sociais portanto, que é um bocadinho nós, a maneira como nós não estamos disponíveis por educação e não só a balancear a nossa vida privada com a nossa vida pública e o que é que queremos ir buscar acessoriamente em relação a isso, portanto há aqui um enorme desafio é óbvio, também se falou lá e tu sabes do quanto é que Podem ser gerados conteúdos que podem um dia vir a alimentar plataformas de streaming, traz sempre vários problemas, porque <risos> uma vez que o Martin Vilas Figueiredo, quando ele era CEO de, da empresa, falávamos sobre isso, ele usava uma expressão feliz que era o share of attention e, e, o, e, o, e os limites do share of attention. Tu sempre um ponto em que nós não temos mais horas para dar. Entendeste? Não tens. Uma, uma das. A narrativa mais assustadora do multiverso tem a ver com. Vamos acabar, em 10, 10, 15 anos, com 400 milhões de postos de trabalho. Porque a industrialização, a nova vaga da industrialização, vai te trazer para um mundo assustador, onde tu vais a um mega armazém do IKEA e onde não está lá ninguém. Não está lá ninguém. Chegas lá e mandaste aquilo online, vais fazer uma recolha e tudo lá dentro é gerido para máquinas. Mas aquilo empregava 100, 150... Ah, no Dubai eu já têm uma experiência deste género. Portanto, não tens 150 pessoas lá dentro, tens máquinas que fazem o teu trabalho. Estas 150 pessoas existem, não podes dizer, olha, meu amigo, você vai ficar ali numa câmara numa de criogenia e vai acordar daqui a não sei quantos mil anos. Portanto, tu vais ter que arranjar uma maneira, como, como dizia o, o homem da, da Microsoft, o Bill Gates, nós temos que começar a taxar por imposto as máquinas, a robótica. Oh, oh. E, esse, e vamos imaginar que ele e outros como ele vão, vão conseguir convencer os governos mundiais que de facto têm que seguir por este caminho retirando uma parte da margem do lucro potencialmente, às empresas que fazem automação, mas esse dinheiro vai ter que ser usado para alguma coisa. E deixa-me dizer-te que a promessa do multiverso é um bocado cínica, porque se for verdade, estás um bocado no existente do David Cronenberg de 11 anos atrás, bah, estás a pôr metade, uma, não sei se metade, mas uma parcela da população alienada da vida real, porque a vida real eles não vão poder fazê-la porque não têm qualificações e porque vais ter uma escassez de trabalhos ou jobs, relevant jobs, entendes? E não podes e depois tens um contrassenso do fio porque tens um push nas sociedades ocidentais para o aumento da educação, portanto, para persistir o mais longe possível nos, nos níveis académicos que possas atingir, mas, no final, estás a falar de um funil que vai apertado, de tal maneira em que depois tens uma carrada de pessoas com expectativas de que querem fazer coisas e não, tu não tens nada para lhes dar. E então vais atrás de quê? De uma alienação coletiva? O multiverso é uma promessa de alienação coletiva. Curiosamente, um é gajo está sentado, tu e eu, estamos os dois sentados, Pá, não ser se é neural ou não é neural, veremos se o, se o maso que resolve o problema, e estás ali 6 horas e viver uma vida que não é tua, depois acordas, recebes um recibo de um não é bem desemprego, é de lhe dar um nome pomposo, não sei, daquela série de instituição científica, de manutenção e reinserção social, e tu continuas ali a viver num mundo completamente à parte que é, de facto, bastante assustador pensar nesta lógica. Portanto, eu acho que os canais jornalistas, já vou longo na minha dissertação, vão-se propor fazer para já este, este aspecto de securizar territórios, vão continuar incessantemente à procura de o que, é que, o que é que produz a diferenciação e recuperar. Tu sabes que há conteúdos cobertos, sabes que quando há futebol as pessoas vão ver, sabes que quando há reality shows, dependendo do casting, se for bom ou mau, e do twist que lhe queres dar, as pessoas vão ver porque há uma coisa muito interessante, eu sou sociólogo e digo sempre esta coisa o ser humano é um ser eminentemente social, nós temos que ter pontos de contacto, ou seja, e esses pontos são, são pontos de, se quiseres, de, de quase no limite de afirmação da nossa própria natureza humana, dizer, nós não podemos estar, uh, eu não posso estar em casa com os meus filhos e não ter alguma coisa que seja o common ground, e uma parte do common ground passa por, bom, pelo, pelo que nos interessa, falamos de polo aquático, falamos da escola, e depois precisamos ter um ou dois conteúdos. Por exemplo, na minha casa, o Star Wars é um ponto gregário, não é? Mais velho para Star Wars, mais novo Marvel. Pronto, eu tenho dois mundos de ficção, onde eu, estamos ali, por uma razão lá, pá vai -Wan, Obi -Wan, que não o Obi-Wan canal, bora, bora lá. E depois, para o meu mais novo, olha, vai estrear uma nova da Marvel. Ah, epá, estou a ver se a gente se sente e ficamos por aqui. Portanto, isso significa que a fragmentação tem limites sob pena, de tu, mesmo que seja hiper-super-tribalizado e que seja quase um nicho e que tu comeces, é pá, um novo género de manga, onde só tu e três amigos é que estão a ver um tipo do Japão que está a fazer uma coisa sensacional. Mas se isso acontecer, a tua primeira necessidade, a tua primeira vontade é, e por cima na sociedade que tens hoje, é dar a conhecer aos outros. Claro, por isso, tu se reparares, o, o cidadão comum, anónimo, não tem nenhum interesse, quando ele vê qualquer coisa que, que mexe com ele, ele vai ao WhatsApp para dizer, vi uma série brutal de 2015 a Netflix em coreano, que nunca ninguém viu, mas é giríssimo, porque ele quer que os outros vejam, porque tu que precisas de, de comentar, de falar, de dizer às outras pessoas, entendes? Esses, esses elementos gregários da nossa própria sociedade. Portanto, a televisão jornalista tem sempre esse espaço. O que é que eu acho também? Voltando a, a, ao pilar das marcas. As marcas nem sempre, nem toda a marca foi feita para comunicar nas redes sociais e no YouTube. Um, um aparelho auditivo. O que é que um aparelho... Pá, eu, no meu Facebook estamos sempre a propor aparelhos auditivos. Isto só dá razão a uma coisa, que é ou eu ouço mal, ou eu estou nos dos limites, quais são, não dá. Portanto, frequentemente é, vá, é isso e ressonar. Uma, uma coisita qualquer para pôr no nariz, para não ressonar. E o som, ou seja, aparelhos auditivos eles já devem ter tirado um profile, este tipo, é, vá, está ali a bater. Agora, não faz sentido, eu nunca vou comprar um aparelho aditivo porque uma marca me apareceu de não sei quantos são no, no, nas redes sociais. Portanto, os canais, há, há, há marcas e conteúdos de publicidade que obviamente é nos jornalistas que têm que sair. O, o canal jornalista ainda é hoje, por definição, de mass market. Eu disse isso lá na Arpite. Quer dizer, eu posso aparecer em muitos sítios, mas eu vou à televisão jornalista e durante dois dias no café, ah, oh, como é que está? Entendes? Vai demorar quantos anos a perderem essa posição relativa? Eu não sei se vão forçosamente perdê-la. Agora, isso altera o paradigma da maneira como eles podem e devem tentar cap capturar as gerações mais jovens? Sim. E, it's not easy. Não, não é. É um, é um exercício muito complexo. A Mini teve para ser fechada. A Mini, como produto pela SAGES, teve para ser acabada. Porque, de repente, uh, o esforço de o SKU deste tamanho, não, não, não, não, não. Pá, e, e isto, 15 anos, quer dizer, ah, se em tantas ideias, e lembro-me de falar com as pessoas da mini, da Sagres, e o que é que fazemos com isto, vamos tentar. bem o trabalho foi razoavelmente feliz na naquilo que é a identificação da oportunidade. O what if, e se nós transformarmos a Mini num produto fashion para os miúdos? Tu tens é que explicar qual é a promessa que está associada, não é? Que é manter a cerveja nas melhores condições organolépticas para consumir, mesmo que esteja um dia de sol. E portanto, tu consegues construir um briefing para uma narrativa. A televisão generalista também precisa, na, na, no esforço de capturar os novos públicos, de fazer isto, de fazer esta coisa notável. perguntar meás acho, está bem, dá-me exemplos de coisas. Para além de uma novela da SIC, tinha uma particularidade um, que era da ESP, onde tu tinhas no próprio genérico imagens de Cidadãos Anónimos, que durante aqueles três minutos do próprio genérico, em sequência, diziam olá para uma câmara da novela. Entendes? Se tivesses que começar por este tipo de exercícios, entendes Pá, não perdes nada por isso. Eu uma vez, eu uma vez achei, existe, eu às vezes gosto de pensar em televisão, eu acho que devia ser feito um corner speech em Portugal. E devia ser, sabes com o quê? Com o um sinal em aberto o tempo todo. Pá, uma coisa qualquer, não sei, em Praia de Carcavelos tinhas uma câmera, ou as três televisões, ou uma, que depois desse o sinal a apontar, e era o único sítio em Portugal onde a pessoa chegava e podia fazer fila para dizer qualquer coisa ah, sobre... Eu, uma... hum. eu no outro dia falava com o... Perguntei... Uh, ah, olha, antes de ir para a PIT, lembrei-me de uma questão e perguntei a alguém de televisão se existe um agregador de, de, de subscrições. Porquê é que não há um agregador de subscrições? Mas o que é isso uma agregador de subscrições? É pá, não sei. Uma coisa a quem eu pago e que ela gera automaticamente as minhas múltiplas subscrições. E, on top, o algoritmo melhor de todos é aquele que sabe o que eu vejo simultaneamente na Disney, na HBO, na Netflix, na Opto, and so on. Ah, não, mas há umas limitações. Mas quais limitações tecnológicas não há? É uma questão de dinheiro. E, portanto, um dia a uns tipos malucos. Acho que nos Estados Unidos foi agora uma das empresas que fez um levantamento de 350 milhões para, supostamente, um primeiro approach ou uma coisa destas. O que é que isto te diz? Ou o que é que isto nos diz? Diz que a concentração de grossistas é uma inevitabilidade. E isso significa que uma economia periférica e um mercado periférico com dimensões muito específicas, que é o caso de Portugal, traz sempre muita dificuldade em competir nestes territórios, entendes? E, portanto, sim tens razão, ou é assim que os generalistas vão ter que lutar por estes 15%. Agora, também te digo, o próprio paradigma dos marketeers tem que ser mudado hoje, Continuas a ter o que te há 20, 30 anos, que é os alinhamentos estratégicos, onde a marca comunica sempre da mesma maneira. E já está. Miguel Sada Bandera uma vez, diretor de marketing de Citroën, dizia -me, pá, o melhor anúncio do mundo que eu vi, era um anúncio que era proibido em algumas geografias, que era um tipo que acordava de casa para a meia manhã, entrava no carro e ia conduzir o carro, e não sabia o carro, levava um lençol por cima. e Portanto, a última sequência do, do anúncio, que é um daqueles grandes feitos por, por um dos melhores uh, publicitários que eles tinham em França, é aquele quando saía do carro, também o um Lençóis e tu era a primeira divulgação da viatura, entende? Pronto, problema <risos> havia havia países onde tu podias aquilo podia ser interpretado como promoção à condução em risco e portanto perigosa portanto não podias introduzi-lo lá e só podias introduzir outros noutros mercados digamos assim a ah, um, um exemplo das limitações que esta coisa toda traz mas isto é Citroën era a Citroën comunicas em todo lado anywhere the same way e já está mas uh, a economia portuguesa tem marcas com relevância e que são sobretudo marcas que atuam no mercado nacional e eu acho que elas próprias e essas sim uh, devem pensar, ou seja, aside do tema dos alinhamentos e comunicar é a todos da mesma maneira é o que é que sobra para no, o que é que sobra das marcas portuguesas para elas aprenderem a usar os instrumentos de comunicação e de publicidade que são nossos e fazerem um bypass em relação a esse modelo entendes? O, o, não vou dizer o continente, mas sei lá, a Vorta não, não, não pode estar a sonhar que vai competir com um big player nesses, nessas plataformas. Não, tá bem, por muito que haja micro zonas e micro disto e daquilo, esquece, são mundos diferentes, não é? É muito diferente. Se tu vais ao YouTube e todos os pranks que tu vês são feitos no Walmart, se o Walmart existisse em Portugal, já eras. Então, tu tens que ir à procura de outras formas de comunicar com você da tua marca, e se calhar é num canal jornalista português. E se calhar é por isso que eles o estão a fazer lá, entendeste? Pronto, é o que Agora, haverá coisas que vão mudar, podem ser muito preocupantes, sim. Há, tens o, os, os desafios da banca, as pessoas continuam a ser tradicionalistas, é na Caixa Geral, é no Novo Banco, é no, no Santander, aqueles nomes e marcas que nós conhecemos melhor. Ok, mas no meu telemóvel está o e eu vou à Itália e provavelmente vou pagar as coisas com o tipo, As coisas são como são, bioware. Então é. entendes? <risos> Verdade, eu acho é. eu, eu deixa-me dizer, eu na parte da, da, da, da informação assusta-me o deepfake. O deepfake é uma coisa absolutamente inacreditável. Porque tu tens duas ou três experiências de. Bah, eu, eu vejo deepfake e pergunto-me sempre: no... o Trump um dia vai dizer isso foi deepfake? Percebes? Percebes? Eu não sei se alguém algum dia vai tentará legislar, mas eu espero que o façam rapidamente. É claro que os russos depois vão se <risos> borrifar para isso. Mas quer dizer, uma coisa absolutamente inacreditável, porque as aplica... a aplicabilidade do deepfake a indústrias que sabem explorar isto como ninguém. É assim, quer dizer, tu pensas no mundo da pornografia, onde tu consegues, em deepfake, pôr todas as estrelas mais conhecidas do mundo como protagonistas de filmes pornográficos para quem não percebe o fake é exatamente a mesma pessoa, porque aquilo é uma transformação digital da, da, da, do face da pessoa. Portanto, a partir daí podes pôr o, o Trump epá, em pornografia com a mulher, ou com que tu quiseres, e depois é, tens um tema de voz, mas como sabes, hoje a voz muda-se toda e faz o que quiser. Eu adorava que houvesse uma legislação limitadora, porque as coisas poucas que vi no YouTube, vejo as mãos à cabeça e é o fim do mundo, é o fim do mundo, porque ainda por cima a máquina aprende a tirar todos os ticos a própria pessoa tem, a máquina pode produzir um deepfake se tu lhe pedires porque se lhe disseres o texto que queres que ela diga e ela aprendendo sobre vários filmes que vê sobre a mesma personagem tu dois para amanhã vais ter um filme com o Frank Sinatra vivo outra vez entendes? Pronto, já está e aquilo parece mesmo o Frank Sinatra canta como o Frank Sinatra interessa como o Frank Sinatra eu já não me lembro do nome do teórico japonês há um tipo que escreveu um teorema interessante e que tem a ver com os limites do que é a artificialização da forma humana não é? isso é aplicado muito no mundo da robótica porque há certos robôs que funcionam bem e há certos que não são. Pronto, e aquilo tem uma, uma curva que diz que tu quando atinges determinados níveis de aproximação à natureza humana, a natureza humana reage mal e rejeita, okay? uh, E por isso é que tu se reparares, não é só por isso, exatamente, mas ah, as experiências feitas em desenhos animados com a aproximação da experiência de, de uma, do que é o humano afastaram-se. Tens sempre um registro em que há uma hiperbolização das orelhas, do nariz, ah, no fundo estás a ir atrás de outro, de outro registro. Que eu acho que se nós defendemos este, este paradigma e insistirmos que, que este teorema tem razão, vamos afastar isso, ou seja, vamos afastar a possibilidade. De daqui a 20 anos toda a ficção se feita uh, machine-based, entendes? <risos> pois acho ter sempre o vintage, que é. Ai, eu sou do tempo em que os filmes eram feitos por pessoas. Agora, tens algumas tensões. Eu, eu acho que é mais fácil, mas é, é meramente quase que uma armadilha futurista que não sou. Mas acho que o problema da Marvel com a Viva Negra e dos direitos, quando de repente ela vem dizer a Scarlett Johansson: Bom, eu não assinei. Para que o filme estranho em plataforma de streaming e, portanto, eu quero os meus direitos. Tens ali uma tensão complexa, que é os filmes quando têm os direitos e saem diretamente no streaming, os contratos com os atores são postos de lado, é um movimento que ajudaria uh, uh, uh, os estúdios a dizer assim, farto de aturar pessoas, arranja-me a uma maneira da marca da máquina fazer. Mas eu também acho que estamos a assistir positivamente a um momento de democratização Continuaremos a ter o Vin Diesel a ganhar milhões em filmes. Mas estamos a caminhar, curiosamente, muito por culpa das plataformas de streaming, para novos heróis, que são os heróis anónimos, que é uma miúda finlandesa que entra numa série, um gajo vê aquilo e diz, isto é miúda, representa, que espetáculo. Então, ontem a minha mãe estava entretida a ver o, o Valley Aquele é um filme de história de um tipo que é um valé, depois uh, há uma atriz e que ela tem um caso com um milionário e, portanto, vai fingir que anda com o valé e o valé um, é um tipo mexicano de origem. Aqueles filmes da Disney que é, tem tudo para correr bem. Minha era adora aqueles filmes. Uh, e, e eu estava a ver, aquele passeio aos anjos é filmado sobre a comunidade mexicana. Aliás, há duas ou três piadas que é mesmo hey, White men don't like to see white girls with, with Mexican guys e coisas do género. Pai, eu não conhecia ninguém do filme. Ninguém, ninguém. E deu para ver, não tem mal, portanto, isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa, como, como tu viste, não neste apito no anterior, com as produções que estão a ser feitas em Israel, que estão a ser feitas novas geografias, onde se calhar tu consegues mais cedo do que vires a ter a preocupação de as máquinas a fazer, tens um infindável mundo de miúdos e de gente nova, cheia de vontade de representar, de ganhar o seu espaço de protagonismo e, portanto, sem criar aquela pressão absurda de eu só faço se assim, me pagarem 50 milhões, entendes? Agora, também há o lado do erro humano, que é uma coisa que devemos valorizar. Tu e eu, quer dizer, eu continuo a achar o time o melhor cantor português, eu sei que ele desafina, mas é o time percebes, é, não, não vale a pena estar com coisas, e o reininho também, é daquelas, dizer, que diz: eu não quero ninguém que a máquina me venha a propor alguém que é perfeito no timbre, porque aquilo só tem graça precisamente porque, mas isto é mais visto assim que outra coisa, <risos> mas isto demorou seis meses, ao fim de seis meses estavam fartos, porque a secretária era pequena, porque a cadeira não era anatómica e estava -lhe a doer as costas, porque o pardal já estava um fartos forte dele, e portanto as pessoas queriam, Pá, contacto com a natureza, queriam, ah, gostava mesmo de tirar uma casa e tivesse uma varanda, outras queriam já um alpendre, outras queriam um terraço, outras queriam uma moradia, antes so on, and so on. ou seja, a, a, a própria pandemia veio-te ensinar um bocadinho mais sobre os limites da tua própria casa. eu sou um bom exemplo, eu mudei de casa. Acabou, pá, me 5, 3 a estudar, na sala, outro, não sei aonde, e não havia internet em todo lado. Estou farto disto, estou farto disto, isto não é, não é funcional, quer dizer, toda... já era a novidade, estamos todos juntos em casa, que era uma coisa que a gente nunca estava. Uau, mas tu fazes isso às 11 da manhã, sim, eu costumo comer. A sério? Mas tu me mais um pequeno almoço? Pô, pai, o que é que tens a ver com o que eu como? Pois também tens razão. De repente, tu de repente começas a ter -te, te habituar a coisas que não estavas habituado. E depois o espaço, o espaço, aquela coisa. Porque ah, é engraçado, nós perante o medo queremos uma coisa pequenina, não é? Portanto, de início a casa é vista como uau, ainda bem que pode ser que a gente passe despercebido e o vírus nem sequer repare que a gente a morar. Mas depois de repente, Pá, mas isto aqui é constrangedor, isto é constrangedor, quer dizer, e não convidavas ninguém, estás confinado e nem sequer levavas lá ninguém a casa, agora imagina, pá, estamos aqui cinco, a viver constantemente, se vier cá um casal amigo ou dois casais amigos, isto é o fim do mundo, e portanto agora é pronto, o que é que eu fiz? Um passo normal, quero uma casa melhor. maior, pá, não, ninguém estuda na sala, percebes, esse tipo de coisas, ah, não fui não fui em busca de uma casa fora da cidade por razões de natureza profissional, eles na universidade, e ser é mais complexo, mas admito perfeitamente que muita gente tenha tomado essa decisão e sinto isso nos meus clientes é para tu morar agora aqui olha tu não sei quê. a natureza isto mas isto leva a uma outra coisa que é o work life balance o work life balance combinado com o problema que não há um problema mas dos jovens precisamente ir à procura de espaços mais, mais afastados e não trabalhares diariamente na empresa, vais ter um drop significativo daquilo que significa os graus de lealdade para com as instituições ou para as empresas onde trabalham. Portanto, os miúdos vão sentir menos ligação emocional afetiva porque não estão em todos os dias à empresa, não estão fisicamente todos os dias com os colegas. O que não não tem não tem que ser bom nem mau, é, é diferente. E depois, a verdade é que espero eu, a nossa juventude, cada vez mais tem o um apelo do que vem lá de fora, e do que vem lá de fora no sentido quantos miúdos não estão hoje em Portugal, fisicamente, a produzir o que queiras, também conteúdos habituais para o que lá vem de fora? Ai, certamente. E isso continuaremos a ser. O que eu acho é que a ideia da complementaridade para efeitos de relevância podia fazer sentido, mas complica a mensagem. Tu tens marketeers hoje que acham que tu tens que ter blocos da mensagem que queres passar, multi-screen, multi multi-plataforma, na presunção de que o meu cérebro vai juntar tudo e vai, quando no final, keep it simple, epá, just do it. Um slogan. É, tu, tu se vais ao mundo do, do TikTok, tu tens o... O TikTok vem nos ensinar que, que tens que saber condensar a mensagem. E, portanto, toda e qualquer tentativa que não seja baseada nesta lógica da condensação, tu perdes relevância. Percebes? E, portanto, para aquelas coisas, não, eu quero ir para as redes sociais, quer fazer isto, isto, isto, isto, isto, isto, esquece esquece Porque há ainda uma outra dimensão, igualmente importante, que é o processo de decisão de escolha. E o processo de decisão de escolha, ao fim deste anos todos continua a ser uma coisa que tem várias doutrinas, mas ninguém consensualiza. Aliás, se consensualizasse, nós estávamos aqui, éramos, éramos escravos de todo, de todo, do paradigma que provava que os humanos têm sempre o mesmo processo de decisão de escolha. Ora, não têm, mas o que nós sabemos, ou algumas das coisas que vamos sabendo é que o processo de decisão de escolha deve ser simplificado. Na medida em que quanto maiores pontos de atrito pain points tu geras, maior a probabilidade de tu não consumires. Ora, como é que tu compaginas pain points potenciais da escolha versus versus uma fragmentação? Esse é o tema. Nós estávamos lá a falar, reparaste que eu acho que antes de perguntar à responsável da Opto sobre a questão de portfólio, não é? Mas eu digo-te uma coisa, eu às vezes irrita me o portfólio da Netflix. Porque eu já estou perdido no meio de tanta coisa, eu queria uma coisa simples. Aliás, eu adorava ter uma assistente de Netflix, que alguém falasse. Epá, o Siri, o que é que tu queres? Eu estava ali um bocado a explicar, epá, se calhar um filme policial da época, uma coisa da Segunda Guerra Mundial, para talvez BBC mais que eu gosto do tipo, daquele sotaque deles, com espiões e tal, vê lá se arranjas uma coisa. vê se eu estar ali a clicar para a frente e para já estou fora disto. Portanto, curiosamente, até o próprio excesso de catálogo pode-te produzir um efeito contraproducente. Se tu me perguntares a mim quantas coisas vês na Disney, eu consigo-te dizer todos os conteúdos naquela casa que já foram vistos na Disney, porque são cinco ou seis, aquilo não muda. Percebes? O universo de Star Wars, o universo de Marvel, epá, já não me lembro se é o I Met Your Mother ou se é o Friends, um dos dois, e já dá. O resto que lá tiver, epá, nem sei, nem quero saber. Eu não pago a Disney para querer saber que estão lá documentários de National Geographic sobre uma coisa qualquer. Esquece. Entendes? porque Porque me facilita no processo de decisão de escolha. Voltamos nós ao mesmo. não Facilita-me a vida, não uma dificultem. E a comunicação das marcas das marcas deve ser isto, ou seja, deve ser gerar... Claro que alguns martírios que pois, mas é que para chegar a esse nível há um trabalho por trás para tu dás relevância a um claim de uma, de uma marca em que gastaste milhões para conseguir fazer. Could be, admito que sim. Mas eu não creio que o paradigma vá mudar muito significativamente agora. Nós sabemos, até naquela visão marxista, muito de quem que estudou sociologia é <risos> a estrutura, a superestrutura, a infraestrutura, o, o, o, o mundo das mentalidades é claro que é aquilo que é mais difícil de mudar, mas nós não temos a noção da velocidade a que nos adaptamos à mudança. O mundo parou, okay? parou. Se alguém tivesse dito antes, vai haver um vírus, esta merda toda vai parar, esquece Completo, vamos todos morrer, vai ser uma entropia económica, e ta, ta, ta, ta, e não acabou, entende? E nós adaptamos nos o ser humano tem capacidade de adaptação mais rápida. E aqui a grande dúvida é saber qual é o principal motor da mudança, eu acho que é a tecnologia. E a tecnologia, se nós olharmos para o portfólio do que está para sair, o, o, o um dos, dos responsáveis máximos de, das experiências de realidade aumentada dizia no outro dia, talvez na TSF, que é, já estamos na tal curva, Primeiro equipamento terriolamentado para ter em casa 10 mil dólares. Segundo, 5 mil dólares. O terceiro, 300 dólares. Já fostes? Já fostes? O drone é... Eu dava nas aulas da faculdade o exemplo dos drones. Os drones é giríssimo. Há uma lei que proíbe uh, a existência de, de drones a voar, ou seja, de objetos que sobrevoam o espaço aéreo dos Estados Unidos, e a lei é votada em setembro. Quando vai ao Senado, Há um estudo de estimativa de quantos drones vão circular. E eles disseram, pá, por o ano, talvez no espaço todo, 175 mil. Foram vendidos 175 mil drones no, numa numa Black Friday, no, não sei quantos de dezembro. Equipamentos, hein? Portanto, eles achavam, vamos democratizar a utilização do espaço, porque achavam que ninguém ia pôr drones, agora tens drones, esquece. E nem sabes quanto mais é que aquilo vai mudar ou não vai mudar. Porque hoje tens drones que acompanham atletas, todos os youtubers têm um drone, pronto, estão a fazer uma caminhada, pima, drone para o ar, vem atrás, follow me. Aliás, é um dos features mais relevantes. Portanto, as pessoas habituaram se habituaram a isto. E agora vão se habituar aqui, a, ao que quer que seja que venha, venha aí neste portfólio do 5G e o que é que isso traz associado. Portanto, vai ser, vai ser giro. Mas eu acho que não é essencial, lá voltamos ao mesmo. Temos que ir às compras ao continente. Tu agora saís daqui e passas ali no corte inglês e vais ver e, e vais ver um lineal, vais ver roupa. E aquilo está desenhado para te facilitar o processo de decisão de compra. That's the big question. Porque tudo o resto é criar base em torno de tu que, mas... E tiveste, por exemplo, no consumo online, um crescimento brutal, pessoas todas a mandarem vir, e já voltaste, já tens sinais do regresso ao brick and mortar. Necessidade de ir à loja, de ter contato com a loja. Mas pelo meio, pá, nos Estados Unidos, o tamanho médio da caixa do correio já mudou, não é? já não tens um sítio para caber uma carta agora tens um sítio para caber caixotes ou coisas grandes até tens gajos divertidos a pôr em filmes no YouTube com os gajos da banana aquela bocaria e partir tudo a natureza humana é genial arranjar sempre uma maneira de já temos que melhorar porque senão isto vai correr mal ali portanto agora já vende-se postos de correio grande caixas de correio para... o homem do correio por lá por porque... encomenda e também dos pequenos.